Boa tarde jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotoVlog de Belém. Hoje, especialmente eu e minha querida amada, estamos passando aqui em frente ao aeroclube, mas dessa vez não é aqui. A gente vai para o aeroporto internacional de Belém do Pará. Está tendo uma, uma iniciativa da galera da Autoescola de Aviação em promover uma força maior. É, das das mulheres na aviação e aí minha querida amada tem a pretensão de ser piloto também seguir a área na profissão seguir a profissão também né, na aviação e aí o léo mais o Felipe amigo nosso fez o convite pra, gente, pra ela né, na verdade pra participar hoje dessa campanha por mais mulheres na, na aviação brasileira e hoje a gente não sabe como é que vai ser a história A gente está indo lá de convidado, né? A Santa Motorlog Belém foi convidada para uma sessão de fotos E aí a gente não faz ideia do que, que vai ser Eu sei que vai ser lá no, no hangar do, do, da sessão internacional do aeroporto Ali o, o aeroclube E aí vamos ver o que, que vai ser A gente está muito polgado Somente ela É o sonho da vida dela se Seguir a carreira na aviação Como piloto, não como aeromoça Nem começaram de bordo nem mais. Piloto mesmo, comercial E aí a gente vai Lá pro aeroporto agora para participar da estação de fotos Choveu mais cedo, mas agora tá uma tarde mais bonita E... Vamos descobrir onde é que é o lugar agora. Deixa eu vou encontrar o Léo e sua noiva, mais um amigo nosso Felipe também. Que também é motoqueiro, tem uma PCX, mas não grava. E vamos ver se vai funcionar essa campanha ali. O pessoal da, da CMOB está limpíssimo. Vamos ver se a campanha vai ser legal. Percurso pertinho, a gente o aeroporto. Sempre ter cuidado com os ônibus. Opa! Vamos ver, ele falou que entra lá pelo localiza, no sentido dos hangares. E aí, pra quem não sabe, a gente já aos poucos está construindo nossos sonhos. Sonho da senhora da Motovog de Belém, eu fico muito feliz em fazer parte desse sonho, poder ajudar a construir de certa forma, de revivar esse sonho aí que, que ela tem. Que muitas vezes os pais, às vezes, por medo, né, dão, dão, não dão aquele apoio, assim, mas aí depois que vê que o filho é capaz, que é aquilo que eles querem, acaba apoiando também, que é o caso dela hoje. Hoje os pais já apoiam totalmente dela seguir essa carreira. Estamos chegando aqui, vamos ver se a gente já encontra alguém. Estamos um pouco atrasados, são 5 e 7. A gente marcou 5 horas, mas acho que todo mundo vai se atrasar também. Vamos ver. Vamos ver no que que dá. Se, dá pra, se vamos ter um uma tarde legal, sei que os aviões já estão ali apostos Vamos ver se a gente encontra. Que bonito. Obrigado, ah, viu? Obrigada. Ah, porque ele falou à esquerda aqui. Ah, então a esquerda já conta aqui, né? Aham. <risos> olha meu amor olha onde a gente está estou filmando <risos> mais ou menos né? nem sei se podia estar tá filmando aqui dentro mas Olha, tem umas aeronaves aqui, ó. Do lado pro líder. Aqui é a pista de porto, de decolagem. Acho que eu já ia dobrar aqui. Já é pela meio da pista do avião. Se eu tivesse até Olha, que legal, vamos lá. É aventura. LMP. podem ver, esse aqui foi um momento épico da gente aqui. Nunca queria imaginar que eu tava precisado de cá, do aeroporto, na verdade nem sabia que existia. Achei muito legal, foi um dia muito bacana pra gente. Deixa eu apagar é. aqui o farol alto para não incomodar a vista de quem tá vindo. E aí amor, o que, que você tá achando? que achou desse dessa sessão de fotos aí? muito bacana, né? Aham. Uhum que eu pude entrar na, naquele na... táxi aéreo né? é, que bacana é, é muito, muito legal olha, aqui a gente tá por trás do aeroporto, cara que bacana, tem várias outras aeronaves aqui, né umas tô com remendo gambiarra aí com fita <risos> que bacana, que bacana quem diria, né E uhum. aqui é um breu, olha só como o farol da PCX é incrível, cara. Eu é nem, nem com a minha Bros eu, eu tenho uma iluminação com essa qualidade. É, um farol maior. é porque os LEDs são muito bons. Nem com o meu farol de é milha ligado, nem. É, você tá com o farol alto, agora eu vou baixar, mas você pode ver é que verdade, não. A não cai muita qualidade, sabe? Já quando da Bros é fraquinho. O farol de milha dá um, uma, um upgrade assim, mas não é a mesma coisa, sabe? Olha só como é. Porque parece que tá até num farol de carro, praticamente. Curva é perigosa. Pare. pare, veja se não vem em avião e vá. É, é por isso que tem um pare que aqui é a pista da... Mas tá interditado, tá em... Em obras essa parte aqui. Uhum. Olha só o pessoal voando. CG, <risos> tu vê essa moto aí modificada, dona. Uhul, por aqui a gente serve o vídeo da semana Um abraço, galera Tchau, gente